E aí galera, firmeza total, mano, Brales. Então hoje é dia 12 de fevereiro, e antes de ontem eu recebi uma ligação lá do Mater Hospital. E pra quem não sabe, eu sou o cuidador de idoso, e eu finalmente fui escolhido pra receber a vacina, e antes de ontem os caras me ligaram, mano, finalmente. E agora eu vou tomar um cafezinho básico e daqui a pouco eu vou descer lá no hospital Vai ser ali no Mater Hospital, é bem pertinho daqui E aí galera, eu cheguei aqui agora no Mater Hospital Vamos ver onde é essa sessão aí de onde eles estão aplicando a vacina Muito bom hmm. left. Uh -huh. all the É a primeira vez que eu venho aqui nesse hospital, Mater Hospital, bem grandão mano você vai para a cirurgia, não é? Não, para a vacinação. A vacinação, está no centro de vacinação que você tem. Ah, ok. Então, vamos lá para a lista, vamos para o nível 3. O nível 3, você vem e segue o corredor ao redor e está na direita. Ok, obrigado. Ok, thank thank obrigado. You. You. Mano, o bagulho aqui parece um labirinto. Já fui em três lugares e não consegui encontrar ainda. Mas agora eu acho que eu acerto. acho que eu encontrei o um lugar muito bom. Olá, Olá você está bem? Você está, você está Sim. É. Okay, you. Sim Ok, obrigado É, agora é a hora, hein? Estou aguardando aqui para poder tomar a vacina e vamos ver como vai ser All right. Or do you want me to take it off? No. okay Okay. Oh, shit. Just around. You're okay, I'm very fine. Stop. Stop. Stop. purpose, Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. observation Stop. Okay. Stop. Stop. Stop. Okay. Stop. Ok. Então yeah. É isso how gente Já Can a vacina E agora One of you por mais 12 semanas Aí eu vou tomar a próxima vacina Essa foi duas doses E foi de boa, mano eu Achei que ia ser dolorido, mas foi tranquilo Agora eles falaram pra gente ficar aqui numa sala Observação por 15 minutos E é isso então Tem que aguardar por aqui um minuto E é isso minha gente, voltando pra casa agora Já tomei a vacina, vacinados Agora a próxima dose só em maio, mano.